Gosto muito que essa, essa ideia de, da reportagem mesmo, que não é apenas é, contar alguma coisa, ou muitos falam contar história, é muito de revelar histórias. E tem, então tem um trabalho muito grande de investigação, de, de, de, de, de, de, de apuração, de organização de informação e de conversar com as pessoas, de contar as histórias e trazer isso na, de uma forma que entretenha.